Ou boa tarde, boa noite, depende da hora que você vai nos ver aqui. Né? Hoje é, é... sexta-feira, 29 de maio. Putz, esse mês andou com uma velocidade incrível. Né? Mas estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre a leitura que eu fiz hoje dos jornais. Né? É. A primeira coisa que me chamou a atenção foi um artigo assinado pelo general Carlos Alberto Santo Cruz, né? que é o paroxismo da hipocrisia, o artigo, claro. Eu chamo todos de generais. Eu também não faço distinção se o cara é da ativa, ou da reserva? Primeiro. Primeiro porque ele ganha como se na ativa estivesse. Ele está ali na reserva, a qualquer momento ele é posto na ativa de novo, mas ele ganha como se na ativa estivesse. Segundo, porque eles se reformaram, a maioria deles, no momento em que assumiram o governo. Poucos são aqueles que estavam já na reserva né, e foram convidados para ocupar um cargo. E tem mais, né? eles mantêm contato estreito com aqueles que estão na ativa. O Estado-Maior se reúne junto com a Junta de Governo, isso é todo um conjunto de todas as forças militares, aí, inclusive o, o, o clube militar. Santo Cruz ele era até pouco tempo ministro da Secretaria do Governo. O artigo é longo é, é, e nele o autor tenta provar que as Forças Armadas são uma instituição do Estado, permanente. Governos e partidos passam e as Forças Armadas permanecem. É por isso que soldados e oficiais não participam de política nem de governo. Eles, como cidadão, votam nos candidatos e partidos de sua preferência, mas não interferem nem fazem política. Até aqui aplausos. O general está resumindo preceitos da Constituição e do estatuto de cada uma das forças. É o que temos repetido aqui todos os dias. Temos que respeitar a Constituição. Onde é que está a hipocrisia? A intenção do autor é a de afastar a ideia que circula pelas redes de que os militares estariam preparando um golpe. Lembram? que desde o tempo em que Dilma Rousseff ocupava o governo, eles diziam que não haveria golpe. Militares da ativa diziam que não haveria golpe, sim, eleições. Enquanto os do clube militar né, vociferavam contra as instituições, declaravam abertamente que haveria golpe caso o presidente Lula disputasse a eleição. Vê que ele jogava nos dois lados. Né? Isso tudo era uma consertação, tudo isso pensado por um núcleo de inteligência do exército. Depois de promover com o judiciário legislativo a deposição da, da presidenta, né? eles realizaram a operação de inteligência que resultou na captura do poder pelos militares. As pessoas têm memória curta, mas os jornalistas estamos sempre grudados aí nos fatos para não deixar vocês serem enganados. Nós somos os fazedores do dia a dia da história. Gente. Nós não deixamos a, a, o, que o passado se, se enterre numa gaveta e seja esquecido. Né? Lembra daquela máxima: o país que não conhece a sua história está condenado né, a morrer no presente, né? então o artigo é, é, é, é, desconhece assim absurda absurdo, absurdo não é? o papel histórico das forças armadas eles vivem como de salvadores da pátria, né mas o papel histórico das Forças Armadas foi sempre de interruptora dos processos democráticos, de colocar-se a serviço das classes dominantes nos períodos em que a ascensão e o amadurecimento das forças populares ameaçam com o poder oligárquico e serviu aos interesses do império. O artigo ignora... O papel do Estado Maior das Forças Armadas, que comandou a campanha eleitoral do capitão candidato, aquele minúsculo PSL, né? mas numa imensa conspiração envolvendo a, as igrejas neopentecostais, empresários fascistas, banqueiros e executivos da poderosa agroindústria e de instituições patronais, como a Fiesp de São Paulo, descarado abuso do poder econômico, falta que por si só invalidaria qualquer eleição sem democracia fosse né, o que temos no país. Não haverá rompimento da institucionalidade, asseguram os generais. Pois é, precisa romper? com um congresso e judiciário dóceis. Por que iriam romper? Romper lhes invalidaria o discurso de que estão assegurando a democracia. Estão combatendo os que querem derrubar o governo para implantar a ditadura. Os vagabundos do Supremo, né? como disse o ministro da Educação, são os que atrapalham os planos do governo. E o legislativo não os deixa governar. Está lá tudo na gravação da reunião ministerial. Nenhuma palavra sobre mil mortos por dia causados pela Covid-19. Mas vamos a CPI mista, que investiga as fake news ou inquéritos sobre as ofensas e notícias falsas né, do, do, do, do, do Supremo. Né, Constitui para eles uma afronta à liberdade de imprensa. É de opinião, e, e, e, né? assim como o projeto de, que está no Senado para regulamentar a, a, as redes, né? para eles é atentado à liberdade de imprensa. Né? Não há a menor dúvida de que os militares não possuem nem o mínimo interesse em romper com a boa vida que eles estão levando. Nós é que temos que romper com a institucionalidade. Nós. Né? Nós. Para isso, para isso é preciso ter com.. É preciso ter a coragem de unir-se ao povo, organizar os milhões de desempregados e desamparados, né? despertar-lhes a consciência de que o capitalismo financeiro, tal como está, mata. Mata mais que qualquer vírus, mata devagarinho deixa morrer sem atendimento médico manda enterrar em vala comum e do nosso lado o que que acontece não acontece nada já acontece coisa de ruim lá do lado dele não não nosso lado também está passando algumas coisas interessantes né por todo lado aí tem gente reunido reunindo e transmitindo a, que isso precisa na Folha hoje, Folha de São Paulo, né, jornal conhecido, é, matéria mostra que o deputado Marcelo Freixo, do PSOL, do Rio de Janeiro, em, em 16 de maio passado, desistiu de disputar a eleição para a prefeitura na cidade do Rio de Janeiro e chama né, a unidade dos democratas em torno de um projeto. Não é hoje hora de picuinhas políticas e partidárias, disputa entre ególatras. Ele está absolutamente certo. Para o deputado, democracia é uma experiência concreta, prática cotidiana que inclui o pleno funcionamento das instituições, até o respeito à pluralidade de ideias, liberdades e garantias coletivas e individuais. Não precisamos de um grande líder para derrotar o Bolsonaro. Necessitamos de um grande projeto de reconstrução nacional. Bingo! Aplausos para o deputado Frisco. Ele, em 2008, foi quem presidiu a CPI das milícias na Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Essa investigação resultou na prisão de vários chefões do crime organizado e evidenciou o envolvimento do clã Bolsonaro com a bandidade. Analisando a reação dos demais partidos após a retirada da candidatura de Freixo, o antropólogo Luiz Eduardo Soares, em artigo do GGN, constata que os partidos já estão se movendo em busca de novas coligações, pensando em eleger em prefeitos quando nem se sabe se haverá eleição. Diz o antropólogo, agem como se esta eleição fosse igual a todas as anteriores. Não estamos diante de uma eleição num contexto de normalidade. É hora de abandonar os projetos individuais e pensar grande e unir para derrotar o fascismo. É isso. Unir para derrotar o fascismo. Gente, eles são aqueles que queimam os índios que estão dormindo, que queimam as florestas, que queimam livros. Aqueles que abominam os nossos heróis, como Paulo Freire, é isso aí, gente. Tenham um, um bom dia. Não deixem de curtir, dar aí, chamar toda a sua gente aí e contribuir para que nós possamos prosseguir analisando a imprensa diária para vocês. Tá bom? Tchau, tchau.